CAPÍTULO IV REALIDADE ESTAMPADA Nos meus sonhos, sentia-me elevada. Flutuava entre nuvens, o que me transmitia um suave reconforto, como se fosse bafejada por vibrações de indizível amor. Queria voar rumo ao infinito, em direção a um facho de luz que me aquecia e, ao mesmo tempo, me magnetizava agradavelmente. Foi quando passei a ouvir uma voz meiga que me chamava para dali retornar. Quando despertei, tinha à minha frente a doutora Roberta e o Isidoro. Entre os últimos instantes daquele verdadeiro devaneio e a dura realidade... Custei a aceitar que tudo não passou de momentos oníricos e que em breve eu retornaria ao meu lar. Reconheço que me esforcei ao máximo para admitir a versão de que grande parte do que eu havia passado até agora era fruto de medicação, provavelmente hipnótica, que me induzira ao sono terapêutico, visando ao meu pronto restabelecimento. Talvez eu agora já tivesse atingido o átimo do processo e me encontrasse diante da minha libertação. Mas a realidade estampou-se à minha frente logo em seguida, quando a médica perguntou. Como se sente depois desse repouso tonificante minha cara? Para responder, tive de respirar profundamente, fazer um esforço considerável porque o problema do órgão fonador insistia em mostrar-se presente. Estou melhor... não sei exatamente. Excelente. A terapia está surtindo o efeito desejado, disse a médica. Sim, acho que sim, doutora. Se não for inconveniente, eu poderia saber em que consiste esse tratamento que venho recebendo? Justifico desde já a minha curiosidade. Acredito estar experienciando sonhos e pesadelos que jamais tive na vida, segundo posso me recordar. A terapeuta atendeu-me rapidamente. Em relação à assistência prestada, utilizamos a terapia bioenergética, entre outras técnicas ainda pouco usuais no procênio terrestre, ou... Quando utilizadas, infelizmente, muitas delas são tratadas ou consideradas por alguns como misticismo. O homem do planeta ainda está relativamente longe de conhecer os processos fluidoterápicos e os indutores mentais, que trabalham diretamente o corpo espiritual, produzindo a cura ou a amenização dos efeitos na organização somática. Quanto aos teus mencionados sonhos ou pesadelos, devo informá-la que todas as passagens experienciadas por você, as quais se iniciaram instantes antes do golpe fatal no teu organismo e mantiveram uma continuidade angustiante, são, na verdade, a mais pura realidade. Uma realidade experimentada em regiões de isolamento que os nossos irmãos suicidas... Criam para si próprios. Desculpe, doutora, mas a senhora está dizendo que eu me suicidei, ou seja, eu estou morta? O suicídio foi a porta de entrada equivocada escolhida por você para o retorno à pátria espiritual, minha filha. Quanto à questão da morte... O grande desespero de muitos que escolhem essa via agressiva ao patrimônio divino concedido por empréstimo, que é o corpo físico, é a constatação de que ela não existe. Em palavras simples, ninguém morre. Apenas mudamos de dimensão carregando os tesouros que acumulamos, ou seja, o verdadeiro ouro das nossas virtudes ou os metais corroídos pela verrugem e sem valor, dos nossos enganos e desequilíbrios. Não é possível que a senhora esteja falando sério. Estou viva, internada. Deverei retornar ao lar em breve. Por que essa tortura? A senhora é uma médica. Não consegui continuar, porque as lágrimas me inundaram a face e a minha voz, já prejudicada, me falhou, sobrando apenas soluços roucos e desesperados. Mara Cristina, desperte definitivamente do teu cativeiro mental e abra o teu coração para o sagrado que vive dentro de você mesma, o Deus interior que está em potência, esperando sua união ao nosso Criador no qual todos nós vivemos conscientemente ou não estou atendendo a tua solicitação quanto ao esclarecimento a respeito da tua condição esperando que você tire o maior proveito desta experiência nas reflexões que serão necessárias para que reencaminhe a tua vida sei que você não é afeita à religião mas existe uma que une todas as conhecidas até então, que é a religião do amor ensinada por Jesus. Recorra a ele em uma conversa íntima e você receberá as respostas adequadas às tuas necessidades. Entre lágrimas, eu apenas conseguia pensar em me vingar daquela criatura vil que me destruíra a vida. Tudo que eu passara até então tinha uma responsável, Laura, a maldita cascavel que envenenara o meu marido e a minha família. Como se eu estivesse lendo os meus pensamentos, a médica procurou tranquilizar-me. Não pense que a vingança lhe trará qualquer melhoria ou benefício na tua existência, já muito comprometida pelo ato tresloucado, minha filha. Ela somente acrescentará maior dose de sofrimento e responsabilidade diante das leis divinas. Portanto, peço que medite profundamente quanto às suas propostas de agora em diante. Mara, opte pelo amor, que tudo perdoa, e espere que a justiça seja feita diante das leis inalteráveis do nosso Criador. Faça opção por Jesus, minha irmã. Meus pensamentos se encontravam em verdadeiro turbilhão. Procurei acalmar-me um pouco e pedi para que aplicassem alguma medicação para que eu pudesse repousar novamente, no que fui atendida por Isidoro, que colocou a sua destra na minha fronte, fazendo com que eu adormecesse imediatamente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.